Que história é essa? Me conte tudo. Estou extremamente curioso. Você, você fez o um concurso público aqui da prefeitura. Estudou, se preparou e mesmo morando na rua, conseguiu passar. Sim, consegui. As pessoas não podem desanimar de jeito nenhum. Mesmo quando estando em situação de rua, é, tem que acreditar no seu potencial. É claro, com certeza. Eu acreditei. Eu acreditei eu sabia que eu tinha condições de fazer essa prova.